Olá amoras e amores, se vocês assistiram o vídeo resenha sobre o alisante de chuveiro hidraliso, então hoje nós vamos fazer a análise da composição dele completa, como eu prometi no vídeo resenha lá, tá bom? Então eu estou aqui no meu blog e no nosso blog, que é o Feminino Original, onde tem resenhas de vários produtos e muitas, muitas dicas para cabelo e unhas, tá bom? É só vocês navegarem aqui pelas categorias, de unhas, análise de composição e tudo mais. Então vamos começar, lembrando que eu consegui o, a composição, a fórmula do produto com representante legal deste produto, tá bom? Então bora lá explicar quais são os itens e para que, que serve cada um deles. Bom, Análise completa da composição entre intralizualizante de chuveiro. Quando terminarem aqui, deem uma passadinha lá no blog para conferir não só essa postagem, mas também várias outras dicas que com certeza tem muita dica que vocês vão gostar, tá bom? O primeiro componente da fórmula é a água, que é utilizada em todo produto cosmético, né? Ela é usada como um dispersante para dissolver inúmeras substâncias. O segundo item é o poliquaternio, poliquatérnio 7, ele é um agente antiestático e formador de filme. Ele impede o acúmulo de eletricidade estática e forma um revestimento no eixo do cabelo e a função dele é antifreeze, tá bom? Vocês vão ver que eles têm bastante ingredientes assim que formam um, um filme, né, uma película no cabelo. Bom... Terceiro item é o cloreto de hidróxipopil de guar É um ativo de origem vegetal, tá? um composto orgânico que é solúvel na água da goma de guar e também ele é condicionante em aumentar a viscosidade do produto. 4 cloreto de cetrimônio, que é um sal orgânico que pode ser derivado do coco e a função dele é de emoliência e neutralizar cargas negativas, também é condicionante. Ou seja, emoliente para dar aquele efeito de maciez, mas ele também atua como um conservante. Agora temos o cloreto de berrentrimônio, que é uma substância semelhante à cera, funciona como agente antifriz e também condicionante. Então vocês vão ver bastante agente condicionante. Por quê? Que é para dar cada vez mais o efeito macio e liso no cabelo. Ele é comumente utilizado em produtos para cabelo, que promete diminuir o frizz, que também é uma promessa desse hidraliso, e a função dele é promover emoliência e maciez. Agora temos o álcool cetearílico, que é um emulsificante, surfactante, e a função dele é condicionante e antiestático, ou seja, anti frizz, deixar o cabelo alinhado, solúvel em óleo, mas não em água e também é usado para engrossar e estabilizar produtos cosméticos. Temos o um anúncio aqui, vamos descer. E devido à sua estrutura química, o álcool CTA é até permitido pelo FDA como ingrediente em produtos rotulados como sem álcool. Vemos aqui o Poliquaternium 7 de novo, que ele foi o nosso segundo item aqui da lista. Tá vendo? Ele se repete aqui novamente. E depois temos o óleo mineral. Nossa, Drica, como assim óleo mineral? Socorro, meu Deus! Toda a escova progressiva... Tem óleo mineral, não só óleo mineral, como pode conter outros derivados desse mesmo tipo também. Por quê? Porque eles agem na camada externa do fio. A progressiva, ela não penetra no fio, ela forma uma capa nos fios. Por isso que dizem que o cabelo progressivado é impermeável, tá bom, gente? Porque ele é formado numa película em torno do cabelo e não dentro do fio. Diferente do Enê, por exemplo, que age na camada interna do fio. Tá, então vamos saber por que, que tem óleo mineral em todas as progressivas. Óleo mineral, apesar de ainda ser utilizado na maioria dos produtos cosméticos, não possui nenhum valor nutritivo. Ele forma uma película no cabelo, ele é um líquido incolor, subproduto da fabricação de gasolina, é amplamente usado em maquiagem e produtos para cabelo, como agente hidratante, por quê? Porque é barato de fabricar. E ele também é utilizado em produtos para cabelos porque ele cria uma barreira na superfície do cabelo que ajuda a o quê? A reduzir o embaraçamento do cabelo. Então, por que que ele tá lá nas progressivas? Não só porque ele é um ingrediente barato, mas também para formar aquele filme e deixar aquele cabelo extra lisérrimo mas a gente sabe que ele não atua, ele não hidrata o cabelo com isso, nenhuma forma só a um, um efeito de maquiagem tá bom cloreto de berretrimônio ele também se repete aqui na fórmula se eu não me engano mas vamos lá é uma substância semelhante a cera a ah, já falamos sobre isso aqui ele também é controlador de frizz e condicionante blá blá blá álcool arílico também aqui repete Agora tem o um metasulfato de berrentrimônio, que é um composto de amônio, um tipo de sulfato utilizado em cosméticos que promove maciez e efeito deslizante ao produto. Ou seja, mais uma coisa aí para poder deixar o cabelo liso, né? Muito, muito, muito macio. PCA de sódio, função humectante. É um aminoácido encontrado em proteínas, ele é antistático, diminui frizz e é um agente hidratante mais forte aqui a glicerina tem o perfume que a é perfume né fragância aí para poder dar cheiro ao produto e a gente sabe que dentro desse perfume tem diversas substâncias aí sintéticas temos aqui também a presença de petrolato tá Petrolato, também é conhecido como vaselina, ingrediente insolúvel em água, devido à sua natureza insolúvel, o petrolato é capaz de bloquear a umidade. No cabelo ele atua revestindo a com a película prevenindo que a umidade escape ao aplicar o produto. Então vocês estão entendendo por que todas as progressivas dão aquele efeito no cabelo? Por causa desses ingredientes, gente. Temos também a presença do dimeticonol, que é um agente humectante derivado do silicone, que tem como função formar uma película e é muito utilizado em produtos para cabelo, brases e primers de maquiagem, etc, etc, etc. <risos> tem o Zico Petansi Alexano, é um silicone né conhecido por formar uma barreira protetora na pele e no cabelo. Isso ajuda né a deixar o cabelo aí, gente, macio e liso também, tá bom? tem a de que assim como de meticonol é um agente humectante derivado do silicone então gente é muito é muito são muitos ingredientes para realmente deixar o cabelo com o a sensação a maciez o toque liso tá então é por isso que também tem um prazo aí de é, como é que se pode dizer de, do efeito do produto tá? não vimos aqui nada semelhante ao formal, nenhum tipo de ácido como aqueles encontrados nas progressivas convencionais, tá bom? hidrociactil hidro celulose atua como agente espessante, condicionante em produtos para cabelo, fornece controle de viscosidade e vida útil para os produtos, dá uma melhor fixação ao cabelo tornando-o macio, macio tá? <risos> sem torná-lo oleoso e escamoso tem aqui também os conservantes metilchloritiazolinona e metilchloritiazolinona, misericórdia, são conservantes de acordo com pesquisa de toxicologia internacional, ele é seguro até certa concentração para determinados tipos de produtos, fontes, eu deixei aqui, tá gente, eu deixei o índice, que é onde vocês encontram absolutamente tudo sobre cosméticos, também peguei informações no cosmeticsinfo.org, que é onde vocês podem lá pesquisar também sobre ativos é, ingredientes ativos para cabelo, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você, como eu já falei quiser ver a resenha, não viu ainda, vê o vídeo onde eu falei tudo sobre esse hidraliso e por que que eu resolvi fazer esse vídeo. E se você quiser fazer o teste nesse, no seu cabelo desse produto, tem um link aqui, ou tem um link da, do site oficial lá no vídeo também, que o link tá aqui na descrição. Espero que você tenha gostado. Compartilha aí com as amigas me fala se você já usou, qual foi o efeito que você teve no cabelo, se usou certinho, tá bom? Porque o resultado varia de cabelo pra Cabelo, por isso que tem que seguir as informações exatas lá na, no folhetinho de instrução do fabricante e pra Tchuca, que me pediu a minha opinião sobre esse produto, eu falei, né, tudo sobre ele lá no vídeo, resenha do hidraliso. É isso aí, minhas amores. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem falar comigo, vocês podem entrar aqui no Telegram, no, no blog ou Pode falar comigo também aqui no link do meu WhatsApp que eu vou deixar aqui no canal. Beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau!